Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para trazer o tutorial da música A Ele e a Glória, ok? Gabriela Rocha, ok? Antes de ir para o tutorial, aí, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? E também, se você quiser ser o meu aluno VIP e ter aí acesso ilimitado a todo o conteúdo, é, o meu suporte, a tá? minha mentoria e muito mais. Entra no link que está aí na descrição do vídeo e faça a sua inscrição, ok? Bom, essa versão aqui, ela está é, numa tonalidade bem interessante, hum. né? Eu estava aqui quebrando a cabeça para explicar um acorde E eu vou ter que dar uma é, inventada aqui Porque vai chegar uma parte aqui que não vai ter jeito, tá? O que, que acontece? Essa música antigamente, quando a gente tocava, ela era em Mi menor, né? Só que aí agora ela tá em Ré sustenido menor, ok? Então, vocês vão ver no decorrer do tutorial aí o que, que eu quero falar. Introdução, tá? Vai ser aqui, ó. Ok? Então, sobre o acorde de Si, tá? Você pode fazer aqui ou aqui, né? Tá, ó. Vai vir essa nota aqui, ó. Ré sustenido. Fá, Fá sustenido, ré sustenido, ok? Sobre o Dó sustenido vai vir Fá, Fá sustenido, Só sustenido, Fá, Fá sustenido, tá? Vai voltar, tá? Então eu Vou fazer uma vez sem falar para vocês verem como é que é, ó. dele, por ele, ok? Então, eu vou tirar os oitavados aqui, para você poder visualizar melhor, e depois a gente ir para parte cantada, que é muito mais fácil, né? Vamos lá, ó. Beleza? Isso sobre o Si. Sobre o Dó sustenido vai vir aqui, ó. repete ok, dó sustenido ok, aí começa por que dele e por ele, você vai fazer oitavado, tá? pra dar esse efeito aqui, tá bom? lembrando que essa versão se usa piano e pede, tá? então não se faz necessário dedilhar ficar enchendo de coisa porque tá num, num esquema mais worship, né? Então a gente vai mais na moral, tá bom? Então vamos lá. Porque dele e por ele, si maior. Para ele, dó sustenido. São todas as coisas. Ré sustenido menor. Só segura e deixa rolar. Repete. Porque dele e por ele, si para ele são todas, tá vendo? Dó sustenido, Ré sustenido menor. Mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ok? Aí daqui vai pro A ele a Glória. A ele a Glória Si. Dó sustenido. A ele a. Agora vai vir a encrenca que eu falei no começo do tutorial. Fá sustenido. Esse acorde é um problema. Porque se eu falar que ele é Dó sustenido com baixo em Fá, eu vou estar errando. Já tem aí uns professores de plantão para dizer que eu tô errado tá é, e aí eu posso falar que ele é um ré bemol com baixo em fá só que aí esse acorde não faz parte da tonalidade de fá sustenido né na verdade né é, então ele não faz parte então o que eu vou fazer é, errado por errado eu vou deixar dó sustenido com baixo em fá tá bom então vamos lá ó, tá mas saibam que tá explicado aqui o porquê que eu coloquei tá bom porque eu não vejo escolha. Se eu colocar é, que a tonalidade da música é mi bemol menor, nessa tonalidade não tem o um acorde de si. E vice-versa, tá? Então só para deixar isso aqui essa dúvida tirada, tá? Para não ficar de mimimi, tem um monte de gente choramingando aí, gente chata pra caramba no YouTube. Então para não dar margem para esse pessoal aí, eu tô explicando. Vamos lá então? Então, a ele é a glória, tá? A ele é a glória, si. A ele é a glória, dó sustenido. Beleza, fá sustenido, dó, com baixo, dó sustenido com baixo em fá ré sustenido menor, a ele a beleza, a ele a glória, aí vem de novo, si, dó sustenido e ré sustenido menor, ok? Vou cantar esse trecho aqui, vamos lá. A ele a glória sempre, amém, beleza, repete, a ele glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém, ok? Vai repetir a letra em cima da mesma sequência, tá? Quão profunda a riqueza, Si, dó sustenido, o saber e o conhecer é de Deus, tá vendo? Mesma sequência, tá? Si, dó sustenido, o resto é menor. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Repete de novo, volta para a Ilha Glória, música super fácil. Super suave, a parte do solo do meio é a mesma coisa da introdução, <risos> tá bom? É, não sei mais o que passar aqui porque a música é muito simples, tá? É, então, assim, com exceção da tonalidade, que algumas pessoas vão ter dificuldade, tá? É, e essa questão aqui desse acorde aqui que ficou Dó sustenido com baixo em Fá, ou poderia ser Ré bemol com baixo em Fá, tá bom? Mas aí eu dei uma explicação aí, porque na mesma tonalidade de ambos os acordes, entendeu? eu vou ter problema. Um, se tiver em, em Fá sustenido né? ou em Ré sustenido menor, eu vou ter problema porque não tem Ré bemol né? na tonalidade de Fá sustenido. Né? E também na tonalidade de é, Sol bemol, no caso, não tem Si, tá bom? Então só para deixar explicado, Tá? E também se aparecer algum mimimi aí, aí eu não respondo, tá bom, gente? <risos> Ó, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a vida de vocês, espero ter ajudado. Cifra dessa música vai estar tá na descrição do vídeo para você baixar gratuitamente, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!